Tuas lembranças não vão mais te machucar, o mel é para cicatrizar, vai haver uma cicatriz, nosso pai disse que tu precisa cicatrizar essa feira,